Bom tropa após sete anos de canal sete anos de canal certo foram mais de sete mil vídeos postados dezenas de milhões de views nesse canal e simplesmente estou com os pagamentos do YouTube retidos sim esse era o meu ofício eu trabalhava com meu canal no YouTube independente se as pessoas Achavam isso legal ou não? Se é um trabalho de verdade ou não? Né? Se eu sou um artista somente? Esse era o meu ofício. E estou, literalmente, à procura de emprego onde eu não terei mais tempo para me dedicar ao nosso canalzinho. Então, ele sim, chegará ao fim. Vejam a mensagem que eu recebi. Certo? Primeiro entre em contato com YouTube isso daqui foi há oito dias certo diz assim foi muito bom falar com você só para recapitular você nos contatou porque não recebeu seu pagamento do AdSense eu escalei sua preocupação para um time interno para análise e espero ouvir deles em uma uh, par de dias a couple of days eu entrarei em contato com você assim que eu tiver mais para disponibilizar né para dividir uh, me diga se você tem outras perguntas e foram oito dias trocando mensagens desesperado que não sabia mais o que que aconteceu né isso aconteceu no passado no nosso canal no final do ano passado e agora isso volta a acontecer a gente não faz ideia do porquê mesmo implorando mesmo pedindo misericórdia certo é a única coisa que eles falam é o seguinte Uh, nós ainda não ouvimos o, o nosso time interno, certo? Mas eu, eu quero que você aí tenha bastante compreensão e paciência e quando a gente souber alguma coisa a gente te fala. Não importa, certo? Eles não me deram nenhum motivo do que isso aconteceu. Mas vendo que isso já aconteceu no passado, que outros canais, graças ao Alexandre de Moraes, tiveram simplesmente seus pagamentos retidos, como se fôssemos pessoas, escórias, mesmo tendo seguido todas as diretrizes do YouTube. A gente simplesmente não pode mais trabalhar com a internet. Fim. Certo? Vitória de Alexandre de Moraes. E aqui estou eu, né, em busca de pedir um emprego para vocês. Mas saibam o seguinte, tá bom? isso não vai acontecer só com o meu canal daqui para frente ou nós evoluímos certo ou nós mudamos completamente como funcionamos ou será exatamente o nosso fim então eu enzimo aqui para minhas tias e tios do Zap primeiro eu vou precisar muito da ajuda de vocês é uma campanha que nós vamos ter que fazer entre todos os nossos seguidores se você conhece alguém que acompanha o canal se você tem algum grupo de WhatsApp de pessoas que assistem o nosso canal os nossos próprios grupos de WhatsApp nosso telegram certo eu preciso da ajuda de vocês para divulgar esse vídeo essa nossa campanha certo para quem primeiro eu irei pedir emprego para você que está me vendo certo se você me contratar, eu irei gravar vídeos, garanto para vocês, para o resto da minha vida. Esse, esse daqui é o meu compromisso com vocês. Eu vou fazer aquilo que eu amo. Inclusive, vou continuar gravando no meu canal secundário, que eu tinha acabado de começar, falando sobre musculação e fitness, né? Enzo Maron. Vou continuar fazendo vídeos lá também. Esse emprego que eu peço para você é primeiro de, de conscientização. Sim, o que importa nesse momento, e parece a coisa mais hipócrita de dizer, mas é a intenção. É a intenção que conta. Qualquer quantia, um real que seja, certo que você entre no nosso apoia-se Enzo, se você me apoiar com um real por mês, um ou mais por mês, é exatamente o suficiente. A gente só precisa de uma quantidade de pessoas que venha a repor aquilo que eu fazia aqui tá certo eu vivo uma vida extremamente simples como vocês acompanham aqui é vídeo todos os finais de semana são sete anos sem ter viajado sete anos sem ter tido finais de semana porque eu faço isso por amor eu faço isso porque eu acredito eu podia fazer conteúdo sobre qualquer tipo desistir do canal de política e fazer como muita gente na minha vida pessoal me disse para de falar sobre isso para de falar sobre política para de se intrometer nesses problemas mas Certo, Eu não seria completo, eu não poderia me orgulhar de mim mesmo me olhando nos espelhos da minha casa. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que a gente precisa é de uma quantidade grande de apoiadores, que tenham grandes intenções, certo? Com muito pouco a gente pode fazer muito. Agora, não é só meu canal, a direita vai se tornar proibidona. Se nós fomos perseguidos assim, lá desde 2020, que eu não tenho Twitter, que eu não tenho Facebook, que eu sou taxado de todas as coisas pela mídia podre, que o YouTube nos boicota, e mesmo tendo seguido todas as regras, mesmo tendo avisado sobre o 8 de janeiro, mesmo tendo evi tentado evitar esse 8 de janeiro, mesmo a gente tendo feito tudo segundo as regras, ainda assim eles vão puxar, puxar o tapete, porque eles não podem ver a direita crescendo. Só que, meus amigos, certo? Se as grandes... Empresas de tecnologia não vão nos ajudar Se as big techs não estão do nossos lados, Se todo o sistema podre socialista não está do nosso lado O que, que a gente pode fazer? Algumas pessoas, certo? Vão apontar o dedo e falar E aí, quer, ser, quer lei Rouanet? Quer lei Rouanet agora? Não é isso A lei Rouanet vem do socialismo Vem de, dos impostos que são involuntários Você paga por artistas que não querem Aqui eu estou apenas pedindo certo? uma pequena ajuda para que você me empregue, para que você fale, não eu gosto do Enzo, tá certo? Eu quero que ele continue o canal dele, eu posso ter certeza, pode ter certeza que eu vou continuar por tempo indeterminado, certo? Enquanto Deus me permitir, eu vou continuar gravando vídeo. Agora veja o que, é que acontece com a direita inteira, isso está passando por todos. Antes, o que a gente via aqui no canal, canais que eram sempre recomendados, às vezes com centenas de milhares de views, completamente destruídos, falidos, porque simplesmente nós todos colocamos nossos ovinhos na mesma cesta que era o YouTube. Acreditamos que por ser uma empresa lá da Califórnia, não teria jurisdição. Mas, aparentemente, Alexandre de Moraes pode destruir a vida de qualquer usuário do YouTube, de qualquer lugar do mundo, porque nós falamos português. Porque nós estamos falando sobre assuntos aqui no Brasil. E temos pessoas assistindo os vídeos aqui no Brasil. Então, ele simplesmente... Toma toda a Matrix para si e diz quem pode e não pode gravar vídeo. Enquanto pessoas como Felipe Neto estão literalmente fazendo gabinete do amor, como eles chamam, na cara de todo mundo, indo viajando para vários lugares do mundo que você acha que é o quê? Do próprio bolso dele que ele tá indo viajar, lá para fora, indo para Unesco e não sei o quê. Tudo financiado pelo socialismo. Essa é a nossa única oportunidade, por isso que eu peço ajuda para vocês. Isso é extremamente sério. Daqui para frente, ou nós temos a livre iniciativa, construímos ela e mostramos o que ela realmente pode fazer, ou daqui para frente não tem mais esperança nenhuma. O que mais eles podem fazer? Certo? Essa é a minha última esperança. Então, estou pedindo emprego para vocês, eu acho que isso nunca aconteceu antes, certo? Mas as pessoas vão ter que começar a fazer o mesmo se desejam sobreviver. Principalmente quando a gente está falando de política, de assuntos que eles não querem. Certo? Isso foi completamente injusto, Uh, início de mês, tenho as contas todas para pagar e eu não sei nem se eu vou continuar com a minha internet, então se vocês querem me ajudar se vocês querem esse conteúdo sendo produzido, por favor, me ajudem e até a próxima, tchau, tchau